Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Misael BM, aqui do canal Crypto Space Marketing, e hoje este vídeo vai ser rápido, simples, OK? Curto, porque nós queremos mostrar como fazer um saque aqui na Xness. Você que está usando então essa corretora de Forex para operações manuais, operações com robô, fique aqui comigo até o final que vamos fazer aqui um saque juntos, OK? É, para adiantar um pouco, nós estamos aqui também fazendo a, as operações com o nosso robô Freedom Pro, ok? Freedom mais gerenciador, e esse é um robô que nós estamos vendendo aqui no nosso canal também. Você pode acessar aqui na descrição do vídeo, ver o link para acesso direto ao nosso WhatsApp, ok? onde vamos estar mostrando para você resultados, backtest, OK? E a performance entrando também numa lista a uh, de uma lista de transmissão para acompanhar a performance do robô e ver como de fato o robô Freedom vem fazendo um trabalho fantástico com um nível de segurança muito bom e com uma lucratividade legal, OK? Então você que é iniciante ou você que quer ter um robô que opera também com a banca baixa, tá? Tanto banca alta quanto banca baixa, porque nós Podemos configurar o robô para conservador, quanto agressivo. Então, você pode acompanhar. E vamos, então, é, a, ao saque, ok? Depois teremos um vídeo somente para o robô. Então, para saque aqui na XNES, depois de você ter é, feito o seu cadastro, depois de você ter validado a sua conta com seus documentos, fez as suas operações, eu vou fazer um saque aqui só de R$100, a, a, ok? R$100 para poder é, mostrar para vocês como faz o saque então vou aqui em retirar ok e aqui em retirar eu vou aqui em bank transfer por quê porque eu coloquei dinheiro na ex aqui na corretora com boleto por boleto e vou ter que tirar por conta bancária não vou poder usar os outros meios ok Bank transfer muito bem a quantidade eu vou colocar aqui 100 reais não existe taxa de saque isso é muito muito bom Brasil o número da conta Brasil aqui a moeda né brasileira você escolhe aqui tá que já tá correto porque a operação está sendo em reais mais um detalhe aqui parece dólares porém as operações são em reais Note aqui aqui ah, está em BRL tá BRL aqui é minha banca 529 tá em BRL você está operando e visualizando já o seu lucro em reais. Muito bem, sem seguinte, eu digitei ali o valor, 100, e aí agora eu vou estar é, indo para essa parte aqui, intro, introduzo o código por SMS, SMS eu vou dar um pausa aqui para pegar o meu código e já volto aqui com vocês, ok? Um minutinho. Ok, pessoal, então voltando aqui, tá bom? Voltando aqui, já introduzi o código, tá? Vou confirmar. A 8640-440 e vou confirmar. E depois de confirmar, então ele pede para eu colocar a conta. Então eu vou colocar aqui meu CPF. Ok. Depois o nome da conta. Eu uso a conta Inter. Gosto muito de usar. Muito bacana. Ok. O número da minha conta. Eu vou pegar o que? É o número da conta. E já volto aqui com vocês. Ok, pessoal, muito bem, já coloquei o da minha conta aqui, vou só tirar esse tracinho, tá bom? Tipo de conta, e aqui no tipo de conta vocês vão escolher o último, Savings, ok? Vocês vão escolher o Savings, tá? E vão confirmar. Então, conta tá certinho, seu CPF, tudo correto, e você vai então fazer a confirmação, ok? Pronto, seus fundos estão chegando, tá? E agora é só aguardar. Ok, pessoal? Só um minutinho. E é isso aí, pessoal. Então, esse foi, foi o nosso saque. Deixe o seu like, deixe aí a sua inscrição também, para você ficar por dentro do robô que vamos estar mostrando aí a sua performance aqui no nosso canal. Grande abraço, rápido vídeo aqui do Misel BM, canal Crypto Space Marketing. Até mais!